Fala galera, você está no canal do afiliado e nesse canal você vai ficar por dentro de todos os cursos top nas plataformas, na visão de um afiliado, tá certo? Então fica comigo. Fala galera, beleza? Nós estamos aqui na Hotmart, estou aqui dentro da minha plataforma e quero mostrar para você, aqui de dentro da plataforma, qual é a avaliação que nós temos sobre alguns produtos e de que forma que nós escolhemos e avaliamos alguns produtos, por exemplo, o fórmula Negócio Online. Eu vou colocar aqui o nome do fórmula Negócio Online né? dentro da plataforma aqui, a gente. Eu o nome, busca aqui e ele aparece aqui, ó. Então vamos lá, olha só. Há várias maneiras de você avaliar um produto. É, Primeiro forma de você avaliar um produto é pelos graus. A plataforma ela tem é, uma medição chamada os graus que é o, o, o quanto esse produto lhe vende esse produto forma negócio online geralmente ele está sempre em torno de 129 a 150 graus significa o que isso né que esse produto vende muito mais muito mesmo todos os dias todos os santos dias esse produto ele tá sempre em 129 150 graus raramente ele cai para 129 ele geralmente tá sempre 150 mas final de mês sempre eu como tô aqui gravando no final de mês então atende a, cair um pouquinho a venda a questão mesmo financeira do povo mesmo então vamos lá então essa primeira avaliação é essa nós olhamos aqui pelos graus né 129 graus e a segunda avaliação é pela avaliação é, de qualidade do produto aqui nesse produto olha mais de 10.069 pessoas avaliaram esse produto cara isso é uma marca incrível porque porque geralmente um produto quando ele tem 10 avaliações a gente que tá aqui trabalhando como afiliado já tem uma boa impressão do produto significa que esse produto vende porque se ele tem 10 avaliação provavelmente esse produto já vendeu mais de 200 exemplares agora você imagina um produto que já vendeu mais de 10.069 avaliações ou seja na verdade é teve né avaliações então esse produto aqui deve ter vendido mais 50.000 100.000 não tem uma ideia assim não dá para você cravar exatamente mas a proporção de venda é muito maior do que da avaliação porque nem todo mundo vai avaliar o produto e o que é mais interessante ainda essa avaliação ela pode chegar até 5 pontos ou seja 5.0 e aqui tá 4.7 ou seja é quase 100% de avaliação ou seja de, de, de, de qualidade né é qualidade quase máxima aqui ó 4.7 significa que o produto é excelente é um produto top então assim é um melhor produto hoje com certeza no Brasil é o mais vendido e o mais bem qualificado é, a gente costuma dizer que o Fórmula Negócio Online é como uma faculdade. Ali dentro do curso, há vários módulos de várias coisas, né? de, de, de como você trabalha no marketing digital, como orgânico, como, é, orgânico, como um tráfego pago, é, muitas estratégias. Há muitas estratégias. Você pode trabalhar como gestor de tráfego. Então, assim é algo realmente totalmente qualificado. E... Vamos entrar aqui na página aqui como afiliado, é porém hoje ele tá com uma promoção, né? Até aqui abrir a página dele aqui para ver. Né? Aqui alguns módulos, né? São vários módulos, bônus e módulos que tem aqui, né? Treinamento completo, fomos um negócio online, então são vários módulos, direito a suporte, VIP completo. Então, olha quantos bônus, né? YouTube para afiliados YouTube sem aparecer Facebook Ads para afiliados é muito completo muito completo mesmo e é muito bacana para quem quer realmente começar um negócio é, online esse é um com certeza um dos melhores cursos do Brasil se não o melhor curso do Brasil pelo menos mais vendido eu tenho certeza que é porque eu nunca vi um produto aqui na, na Hotmart tão vendido quanto esse aqui. Que teve tantas vendas, né? E é, últimas horas com 50% de desconto. Então eu não sei até quando vai ficar aqui essa promoção, né? Nós estamos aqui em maio, né? 22. Nós estamos no, no ano 22 aqui. E eu creio que deixa eu ver aqui no, no checkout vamos abrir o checkout aqui é isso mesmo 497 é o preço máximo do produto hoje creio que ainda vai estar na promoção vou deixar aqui o link na descrição caso você queira conhecer o produto e vou deixar o link com desconto para você aqui como afiliado eu posso deixar esse link aqui para você então esse aqui é o Fórmula Negócio Online, um dos melhores cursos do Brasil e para você. E é uma das formas que a gente avalia aqui o produto é sempre assim, olhando pela, né, pela página, pelos bônus, é um produto bastante qualificado. Tem muitas, é, muitos bônus aqui, muitas coisas boas para o cara aprender né? e desenvolver aqui. no Olha quanto, quanta coisa legal é YouTube para afiliados é muita muita coisa bacana instagram para afiliados um e-mail marketing pra, é, gratuito é muita coisa bacana o é um método chitbolt spat até chique aqui ó é muita coisa bacana aqui cara então vale a super pena meu é um excelente curso com certeza um dos melhores do Brasil se não o melhor curso do Brasil aqui o Alex Vargas aqui o Fórmula Negócio Online é com certeza um dos melhores cursos do Brasil aqui para você conhecer super vendida Alex Vargas é isso aí galera Se inscreva no canal deixa um like e tamo junto até a próxima valeu